Rapaziada, depois que a Source 2 foi lançada, as skins valorizaram muito E eu, obviamente, lucrei muito com essa valorização E é importante vocês entenderem que eu não tô reclamando de boca cheia Mas tem uma skin que a Valve me ferrou muito, mano E se ela não arruma isso, eu vou ficar bem bolado Bem bolado mesmo porque... Além de eu perder dinheiro, eu vou perder também a minha faca predileta Esse vídeo aqui não é uma dica de investimento Eu vou estar apenas contando aí um relato né, sobre algo que me deixou muito chateado Nessa mudança de CSGO para CS2 Vamos direto ao ponto. Em meados de 2020, ou seja, quase 3 anos atrás, eu gastei 10 mil dólares para comprar uma skin de carambite. Porém, não era uma Karambit qualquer. Era uma Karambit safira, com float bom e corner perfeito. Quando falamos de carambit, não só o float importa, e sim também o corner. O corner é uma região da carambit que quanto menos desgastada, melhor. E no mundo existem pouquíssimas carambit safiras que é a karambit mais cara do CSGO, depois obviamente das Blue Jeans. enfim. No mundo existem pouquíssimas karambit safiras com corner perfeito, eu tenho uma delas. Na época eu paguei 10 mil dólares por essa karambit, porém uma de safira comum custava em torno de 6 mil dólares, ou seja, eu paguei 4 mil dólares a mais por conta desse corner perfeito. Desde então a te valorizou muito, inclusive recentemente uma com corner muito bom também foi vendida por 16 mil dólares. E, mano, sendo bem sincero, de todas as facas que eu tenho, aquela é a que eu tenho mais carinho Porque a faca é perfeita, assim, a faca é espetacular Eu lembro também que quando eu a comprei, eu nunca tinha gasto muito dinheiro comprando uma skin Ela foi uma das primeiras E na época eu tava muito tenso Mesmo assim eu fui lá, comprei, não me arrependo de nada Eu sou apaixonado pela faca, apaixonado Só que esses dias eu fui inspecionar la no CS2 e me deparei com algo triste Bem triste mesmo Aqui tá a Karambit esse não é o playside dela, é o backside. Porém, no playside, ela tá com um desgaste ali. É um desgaste muito pequenininho, mas pra quem entende do mercado, esse desgaste faz muita diferença. Faz muita diferença. <risos> Mano, isso além de me deixar chateado, faz eu perder muito dinheiro. E infelizmente não está acontecendo apenas comigo, rapaziada. Pesquisando, eu encontrei outros dois relatos de pessoas que sofreram com esse mesmo problema. Na real, uma se beneficiou. E a outra, assim como eu. Se deu mal. Bem, pra começar, esse cara aqui, que tinha uma Karambit Doppler, né? Não uma Safira, mas uma Doppler. Float 0.004. Pattern 302. No CSGO, corner perfeito. Sem desgaste nenhum. No CS2, desgaste no corner. Cara, olhem isso. Coitado, mano. Vocês entendem que quando ele comprou essa Karambit, ele pagou muito mais. Assim como eu, quando eu comprei minha Karambit Safira, por conta do corner. E agora no CS2, ela perde todo overpay? Vocês precisam arrumar isso. Já esse outro, o hobby, foi o contrário. No CS Go, o corner de sua caramba de Doppler Phase 2 tava desgastado, tinha um pixel ali. Já no CS 2 o corner ficou perfeito. Sensacional. Sem desgaste nenhum. E aí, esse daqui vai ganhar dinheiro enquanto nós que gastamos né, com uma, com um corner legal no CS Go iremos perder. Eu não acho isso justo. E assim, eu não tô reclamando por conta de dinheiro, rapaziada, porque no Preju eu não tô. Eu sou rica! Hoje, a caramba de cefira mais barata já custa 12.50 dólares. Ou seja, mesmo que a minha fique com um corner ruim, eu já lucrei, porque eu paguei 10 mil dólares em 2020. Porém, com o corner dela no CS2, passaria facilmente aí de 16 mil dólares. Fora que eu tô falando mais pela beleza, porque eu amo essa faca. É uma faca perfeita dentro do jogo. Sempre foi sensacional. Eu também tenho Butterfly, Safira, Flip, Safira, M9, Safira. E todas valorizaram muito. A Butterfly, por exemplo, no CSGO, estava sendo comercializada de 13.900 a 14 mil dólares. Agora tá quase 18. A M9 também, tava sendo vendida a 10, agora tá 15. Então assim, o problema não é dinheiro. É que eu amava aquela faca da maneira que ela era. E não é só com faca que esse tipo de coisa tá acontecendo, esse mano comprou uma Dragon Lore no CSGO Factory New com float 0.02, mas ele comprou não por conta do float, sim pelo desgaste que não tinha no CSGO na parte de trás da Alp. Lá atrás ela não tinha desgaste nenhum e no CS2 ela ganhou um desgaste que definitivamente não era pra ter. Ajuda nós, Valve, por favor.